Eu acho que a minha essência se conecta de muitas formas com a essência do SESC, mas principalmente uh, no cuidado e no amor pelas pessoas. Surpreender na maneira em que eu me sinto encantado com a vida e maravilhado com o SESC. Eu acho que as pessoas diferentes elas se complementam e eu acho que é aí que eu me conecto com o SESC. Na alegria. É uma inspiração. Alegria, vida, prazer... Os valores do Sesc é, é a essência dele é, e eu acho que é o que eu me espelho, né? Eu acho que é a satisfação de poder trabalhar numa empresa que traz prazer para outras pessoas. Na felicidade, na alegria, no meu dia a dia. Na alegria, mas também na diversidade. No coração. Paixão pelo que a gente faz. Emoção, gratidão. Principalmente a transparência que a gente tem nas nossas ações. A gente deixa marcas nas pessoas e é isso que eu gosto de fazer. Uma empresa que trabalha com os meus conceitos de vidas assim, na gente faz o bem para as pessoas. Humanização, realização, sonho, desejo. Eu acho que solidariedade. Na transparência, na transformação, na alegria, na alegria. Está interligado com a minha infância. A minha essência, eu acho que é, eu vejo no SESC a minha essência.